Dancinhas. Eu vou contar aqui um relato verídico. Eu estava numa festa embrasada quando começou a tocar Pedro Sampaio mais conhecido como mantra sagrado do Stalker. Eu estava no meio de uma roda quando de repente eu me senti como um cordeiro no meio de um ritual. Todas as pessoas fazendo o mesmo passinho na mesma hora em volta de mim. Eu juro que eu pensei que eu ia ser sacrificada ali. Eu adoro dancinha, eu acho o um máximo. Sei fazer? Não. O básico que meu pai me ensinou. Um, dois, três. Joga de ladinho. Mas tudo isso chegou num nível Porque quando toca música de trend É tudo tão coreografado, tão lindo Que quando eu faço isso e olho ao redor Eu me sinto cometendo um crime é pra fazer o jogo de latim, cara. Enfim, isso aqui foi só um desabafo sobre